Se você é um profissional liberal ou se você vende serviços, você sabe que a coisa não está fácil. O cliente quer comprar pelo menor preço, você não consegue descobrir muito cliente interessado, o cliente não descobre você e aí a coisa fica feia. Então eu vou lhe dar algumas dicas de como vender e vender melhor os seus serviços. Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Embora seja comum a gente ouvir dizer que vender isso, ou vender aquilo é tudo a mesma coisa, não é. A venda de serviços, ela não só é diferente da venda de produtos, como também ó, é muito mais difícil, muito mais trabalhosa. Pensa aqui comigo, o que é mais fácil, vai? Vender um carro com aquele cheirinho de carro novo, uma pintura metálica na cor da moda, um motor com aquele ronco da Ferrari, um serviço do tipo sem, sem forma, sem cor, sem cheiro, sem imagem, sem embalagem? É, parece que a resposta é óbvia. É mais fácil vender um carro. O vendedor de carros, ele tem ali o produto, ali presente, tangível, que pode ser visto, sentido, tocado, examinado pelo cliente. Se a cor dos sonhos do cliente, ele queria um carro verde, é só caminhar até a loja, ali no meio da loja tem um carro verde, pronto sonho será concretizado e ele compra. Agora imagine que você seja, por exemplo, um expert em restauração de obras de arte. Já imaginou o que é isso? Como é que você vai poder mostrar a qualidade do seu serviço aos colecionadores? Imagine que eu tenho, por exemplo, aqui uma, uma louça, uma escultura, alguma coisa, um quadro. Como é que eu vou escolher este ou aquele? Baseado no, quê? no preço, no currículo, no que, que é? Olha, como eles vão lhe contar a história do que eles valem, vai fazer toda a diferença. Não vai ser só o dinheiro. A diferença, então, entre os dois tipos de venda, está claro, não está? Serviço e produto. Enquanto tem o um produto tangível para vender, é fácil. Agora, você que vende serviço, não. Você precisa usar sua criatividade para tornar este produto tangível aos olhos do cliente. Mas de que forma que dá para fazer isso? Bom... Você, é você que está me vendo aqui, você é a embalagem do produto. É a primeira coisa que seus clientes vão avaliar, é a sua imagem. Até que você não consiga dar uma forma assim real ao serviço que você está oferecendo, você será olhado como a embalagem do serviço que você vende. A sua imagem, a sua postura, a sua forma de falar estarão sendo julgadas pelo cliente que a partir das conclusões que ele tirar, aceitará ou não comprar, negociar com você. Então, cuide da sua apresentação pessoal. Olha, a sua roupa, os seus acessórios, seu telefone, sua pasta, até mesmo o seu carro. Aliás, se você já comprou algum produto da Apple, você sabe que a embalagem é espetacular, a coisa é brilhante. Tem até vídeo no YouTube mostrando a abertura da embalagem, eles chamam em inglês de unboxing. É de tão fantástico que é, o que, que tem dentro, o cara vai tirando com o maior carinho. Essa é a importância da embalagem. No caso de serviço, quem é a embalagem? Você. Bom, agora, o seu comportamento diz quem você é. Embora nem todos os clientes sejam profissionais na área de desvendar comportamentos, eles possuem algo que é infalível, principalmente a mulher, a intuição. Mais vulgarmente a gente diz que se o meu santo não cruzou com o dele, não vai dar negócio. Mas os padrões hoje de comportamento mostram assim, claramente quem é que nós somos. Se você pensa que é bom de bico, bom de papo, cuidado, hein? Tudo que você fala para o seu cliente representa apenas 7% da força que você tem para persuadir. Os outros 93% estão ligados à sua postura corporal, à sua forma de se comunicar. Seu corpo pode estar desmentindo todo aquele seu lero-lero, as suas belas palavras. Mas você deve estar pensando, ah, eu sou como eu sou, não dá para agradar todo mundo. É verdade, você é como é, e por isso que você deve primeiro saber como é que você é. Aí que está o perigo. Entre várias características, um homem de vendas, que você é um homem de vendas, prestador de serviço é um vendedor. No fundo é isso. Não é só um advogado, um veterinário, um dentista, um médico, não. Você é um vendedor. Você precisa ter muitas caras para se adaptar a cada um dos seus clientes. É, porque o cliente é diferente. Você precisa ter jogo de cintura para se adaptar a cada situação. Quanto maior for a profundidade do relacionamento que você conseguir desenvolver com os seus clientes, Maior é a possibilidade de fechar negócios, fechar a porta para a concorrência, ficar sozinho ali com preço justo. Todo mundo sabe que as pessoas gostam de fazer negócios com quem se parece com elas. Então o seu desafio é esse, se parecer com o seu cliente, com cada um deles. Parece que isso é impossível, mas não é. É só ir se adaptando. Veja como ele se veste, do que ele gosta, do que ele fala, quais são os hobbies, o temperamento dele, tudo o que você puder levantar vai lhe ajudar. E daí você traça a sua estratégia, você tenta ser o mais parecido com ele. Nada de grandes diferenças de personalidade, nada disso. Se adapte. O bom vendedor é um camaleão. Você faz isso para fechar a venda, não tem falsidade nenhuma, não seja ingênuo, todo mundo faz isso. Inclusive o cliente, é, ele também sabe envenenar o ambiente, sabe armar uma atmosfera, claro. Eles estão sendo maus? Não, claro que não. Eles estão o okay, Defendendo os interesses dele. E aí que você precisa defender o seu. Bom, você viu que basicamente você precisa aprender a transformar algo tangível, ou melhor, algo intangível, intangível. E aí que a coisa funciona. Eu uso muito testemunhos para fazer isso, até e-mail que eu recebo imprimo primo, eu mostro, mensagem de WhatsApp, vídeos gravados, tudo, tudo mesmo, possa chegar na cabeça do cliente e impactar, falar esse cara é bom, o serviço que ele presta é bom, ele é confiável, ele tem um preço justo, tá? Você tem várias maneiras de convencer o seu cliente, bom, Agora que você já viu que tem várias maneiras e quer diferenciar o seu serviço, quer ser contratado sem participar de um leilão de preço, eu dou uma sugestão. Visite o nosso blog. Olha só o endereço. workshop.com.br blog. Eu tenho artigos, eu tenho vídeos, eu tenho roteiros, tudo o que interessa a você para vender mais, vender melhor, vender por um preço maior. Aí você vai descobrir como é que se ganha um cliente, como é que se ganha um pedido sem ter o um menor preço. Mas visite www.workshop.com.br e eu encontro você por lá. E claro, se você estiver vendo no YouTube, no LinkedIn, na Apple, dê um like, dê uma curtida que isso nos ajuda. Tá bom? Grande abraço e boas vendas para você!